Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo este vídeo, tá? É, que eu quero te mostrar a importância de você ranquear um vídeo é, no YouTube E ao mesmo tempo construir uma estrutura, tá? Uma estrutura sólida, tá? Que pode trazer vendas todos os dias, beleza?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 Eu vou deixar o primeiro link na descrição, só clicar lá você vai conhecer o método ranqueamento de vídeos, o Pulo do Gato do Erivelto, tá bom? Que é um treinamento assim, excelente que eu aprendi muitas técnicas, muita coisa legal com ele, tá bom? É, então é o seguinte: qual é o que, que eu faço no meu dia a dia, tá? É, é o seguinte, eu. É, como todos os as pessoas que trabalham com internet, né, é, a gente precisa de uma coisa chamada tráfego, tá aqui, ó, tráfego, beleza? É, e o que que eu uso para gerar tráfego, né, para promover os produtos, os serviços, enfim, né, É o que que eu faço? Eu uso o meu canal do YouTube, tá? É, eu tenho alguns canais do YouTube, certo? cada um é, com determinado produto, determinado nicho de atuação Beleza? Mas vamos, vamos partir do seguinte princípio Eu preciso de tráfego e eu uso o YouTube para isso, certo? É, e o que eu faço? É, eu, através do YouTube, é, eu usando técnicas de ranqueamento eu tento é, ranquear vídeos tá? da melhor maneira possível Alguns vídeos ranqueiam muito bem, outros vídeos não ranqueiam tanto, e alguns nem chegam a, a se movimentar, então, mas isso faz parte do nosso trabalho, isso é uma coisa normal. Mas aqueles vídeos que ranqueiam melhor, né, então em todos os vídeos eu tenho descrição, é, tags e é, um título chamativo, né, pelo menos eu tento ser o mais chamativo possível, e daí eu tenho, é, eu uso aqui, ó, então eu faço do YouTube, né? Como a maioria, eu, o primeiro link é sempre para o produto, sempre, tá? Então, beleza, então, YouTube, produto, é isso aí. Aí, eu uso também, é, eu tenho o um Instagram, é um Instagram desse mesmo nicho, tá? Desse mesmo nicho, que também eu coloco sempre... É, ele eh, colocando para o, o YouTube Então, o Instagram Eu mando todo o meu tráfego para o YouTube Que manda para o produto Beleza? Ótimo Certo Dentro da mesma estrutura Eu vou ter face, Facebook Sim, eu também uso Facebook Porque eu tenho, é, eu tenho lá uma par Algumas fanpage de nicho é? Então eu pego o mesmo vídeo que eu coloquei aqui no YouTube Eu vou colocar ele aqui ó, no Facebook Só que não mandando o link do YouTube sim, Pegando o mesmo vídeo, subindo ele no Facebook Mandando o tráfego para aqui ó. É isso daqui que é o segredo No Facebook, para não ser bloqueado Eu uso ou uma página de captura que eu tenho ou então eu uso many chat certo então no Facebook para não ser bloqueado eu uso many chat e faço uma sequência de chatzinhos e mensagens certo sempre colocando o meu meu público para a página de captura entendeu então é isso aí beleza então YouTube produto Instagram YouTube produto ou página de captura, Facebook, NaniChat, jogando para a página de captura e um blog, eu também tenho um blog, certo? É, que eu pego todo esse tráfego, coloco ele tanto para o Facebook, para o Instagram ou YouTube e colocando ele ou no produto ou na página de captura e como esse pessoal vem todo para a página de captura, eu faço então uma sequência de e-mails, mandando para a minha audiência, você entendeu? Oferecendo ali é, um conteúdo de qualidade, eu disse conteúdo, tá? E às vezes eu faço ofertas deste, é, de determinados produtos participantes deste nicho. Então, é, eu, eu tenho aí é, alguns canais, tá? Eu não iria mostrar, mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho alguns canais. Emagrecer Urgente, Trabalhar em Casa, Crochê, Macho Man. E estou procurando. Esses são os meus canais do YouTube, tá? Eu tenho alguns outros que não estão nessa estrutura. São a estrutura de links diretos. Mas, aqui. Então, a minha estrutura de tráfego é essa. YouTube instagram facebook e blog faço nesse emaranhado de opções e eu ainda tenho aqui ó pelo blog tem o whatsapp que o youtube também tem o whatsapp que eu posso mandar ou para o produto ou para a página de captura fazendo a sequência de e-mails beleza ó, é isso aí tá essa é a estrutura que eu uso, tá? Espero que tenha sido Claro, né? Que você tenha Entendido, se você não entender, é só colocar Aqui o, a, a sua dúvida nos comentários eu vou tentar responder com algum outro Vídeo ou algum, alguma outra resposta Beleza? É isso aí Se você gostou, dá seu like, inscreva-se E compartilhe Não se esqueça, arranqueamento de vídeos do Erivelto É o primeiro link da descrição Valeu, um abraço E até mais